Quer viver uma aventura invencível, imbatível e muito divertida? Essa é mais uma missão para os detetives do Prédio Azul. Venha investigar o um pátio, a portaria do Severino, as poções da dona Leocádia e se reunir no clubinho secreto. Neste final de semana, DPA no bairro Ilha Pura, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Com a presença do elenco da série. Entrada gratuita com distribuição de senhas. Evento sujeito à disponibilidade de lugares. Mais informações nas nossas redes sociais.